<laughs> okay, <laughs> what is going on, crack addicts? Welcome back to the channel.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 na segunda posição, isso quer dizer a pelve. Essa segunda posição aqui é o sacro. Pra conferir, pra saber exatamente o que acontece, a gente vem pela palpação. O lado que tá mais estrito, o lado que tá mais... Reparar. Você sente? Então a gente sabe que esse lado aqui, é o sacro, é como se fosse um osso meio triângulo, que é a base da coluna. Já tem toda uma alteração de pelve, e lombar. Deus. Vamos lá, respira fundo e solta bem no ar. Ai, já tomou? Tô... Ai! Vai <risos> <Bariga> pra baixo. <risos> Conseguem ver já como tá parecido? Vejo muito pelo malelo também, que é um mocinho do tornozelo. Menos pressão? Aí aqui na, na palpação da lombar a gente também vê como é que tá o posicionamento das vértebras. É como se elas fossem assim e aí elas ou elas se posicionam assim, que aí fica mais pontudinho pra mim, pra um lado ou pro outro. Agora um ajustezinho na lombar. Solta, solta. Ok? Acostumando? Vai que pra baixo. É sensível? Outra coisa, né? É na hora. Geralmente ele acaba passando por aqui por esse músculo. Então, um músculo bem importante. Tem bastante alteração pra gente na, no movimento, no posicionamento aqui. É sensível? É. Falta de alongamento também causa isso. Esse lado já bem menos, né? É. é bem diferente a textura. Textura não, né? contratura da musculatura. É. Como é que elas estão mal posicionadas também. É, é vem um pouquinho pra esse lado. Mas consertável, tá bom? É. Vamos lá, respira fundo e solta bem o ar. Tranquilo? <risos> Dói, tá. agora deixa a cabeça bem soltinha e bem molinha pra mim. Tá bom, você viu que foi antes, né? Meu, meu Deus do céu, não posso xingar. Barriga pra cima. Com certeza que você não quer ficar assim mais duas horas. Baixíssima. Que delícia. Bem que alinhada, viu? Que delícia. desce. um pouquinho aqui. Agora eu vou te fazer um relacionamento um, que um, eu vou te trazer um pouquinho pra cima comigo, tá bom? É. Aí a gente vai descendo junto. Tenta relaxar o seu corpo. Deixando comigo, tá bom? <risos> ok? Ok. Barriga <risos> é. pra baixo. Sonho hoje. Meu Deus. Já <risos> ajuda. E ó, deixa pra quem sabe fazer, não adianta falar pros amiguinhos querer se estralar que não vai ser a mesma coisa. Você percebe que a gente tem toda uma técnica pra fazer? Nossa, sim. Pra fazer. só e Então, é totalmente inespecífico. Ó, vou soltar um pouquinho agora a sua musculatura. Que ô bichinha tenso, hein? Só, pra uma pessoa só. Solta mais o corpinho. Tô tentando. É mais, mais do que idoso. Mas ó, procura fazer uma atividade física também, que isso vai te ajudar bastante. Vai te dar mais condicionamento físico, mais disposição, qualidade muscular e você vai aguentar mais. Posição pra dormir, por que, que você acha que seu pescoço trava tanto? Será que a altura do travesseiro tá correta? Não não, não, não, não, não. Eu não gosto muito de travesseiro. Travesseiro existe porque é importante, tá bom? Se você dorme sem travesseiro, a sua cabeça fica totalmente sem apoio. E aí lateraliza muito um lado. Vou soltar aqui, um pouquinho de espaço aqui, ó. Tá. Porque quando tem muita tensão aqui em cima, o que, que acontece? Vai ter Aqui é um movimento, é um músculo muito grande, que faz todo o movimento do braço. Fazer uma liberação, te dá mais mobilidade com escápula, com o ombro. Também já te ajuda muito. É tranquilo, tá? Faz que é bom. É muito. <risos> Gostoso? Sim. Só que também a gente usa pra dar uma, uma soltadinha na musculatura, às vezes a pessoa tá muito tensa também. Acaba sendo bem prazeroso, bem relaxado, correria pra cima. <risos> é a parte mais legal. É a, é a parte que as pessoas têm mais uhum. medo, eu não sei, né? Eu gosto de Eu gosto de fazer de fazer. E a sua cervical hoje tava doendo ou você tava doendo mais a lombar? Tava tendo mais a lombar. Eu já não tinha feito. Mas repara que o estralo que você faz é momentâneo, alívio, é A sensação é momentânea depois. Tá fazendo só... a gente aí. Deixa só o seu pescoço mais eu tinha essa dentro pra mim. Relaxa que é? Solta o sol. Também, gente, não, quando a gente pesquisa, procura por alguma restrição, além da palpação, que é quando eu sinto um lado mais, tem esse teste de, de, de movimento mesmo, de rotação. Pra um lado, pro outro, qual lado que vai mais, qual lado que vai menos. Vocês não sentem, vocês não, não percebem, mas tem ajuste diferente de cervical, não é só rodar a cabeça. Solta mais. já tá mais no meio, a primeira, a primeira que eu fiz foi um pouquinho mais pra cima solta mais, achei bem molinho, bem soltinho solta, solta. solta, solta. Então, tô... realmente <risos> é indolor, o barulho assusta mas não tem, é muito. Um, não tem dor nenhuma Você não percebe involuntário, mas você tensiona, você sente que você dá uma segurada. Mas notável a diferença na, na palpação, a, a musculatura. Até onde você tava doía, tipo, tava de, de tocar, tá, né? Tava... Já muda, não muda? Nossa, consegui. Muda muito pra mim no toque muda pra ela na sensação. Ó, já é bem mais molinho. Pra ela e mais espaço articular entre uma vértebra e outra, esticando mesmo. Alivia. Um Acaba soltando um pouquinho da musculatura também, do trapézio, que é bem intenso. Em todo mundo, não tem um ser humano que não tem tensão aqui. E hoje você ainda vai trabalhar ou tá liberado? Tô liberado. Repara na qualidade do seu sono. Se você dorme melhor, dorme mais descansada, mas solta a cabeça. Ah, repuxa tudo, não repuxa? Nossa, esse lado tá o músculo todo encurtado, olha como repuxa quando eu estico assim ó. Mais alongamento, viu? Mais feira de <risos> Com a lombar. Então às vezes ele tá muito contraído assim no alongamento e acaba refletindo atrás na lombar, tá bom? Vou fazer uma liberaçãozinha aqui, você depois armazendo né, se é sensível, se é tranquilo. Pega um pouquinho, né? Afeca. É um lugar que você nem sabia que tinha dor, nem né? Nem sabia que existia. Às vezes, quando você tá toda desalinhada, acaba afetando também na resposta. Uhum. Um pouquinho mais, é? Mais. E como é que você pode fazer? Você, com seus dois braços, você puxa essa perna aqui, ó. Alonga toda a parte posterior de glúteo e lombar também. Então, às vezes, pra começar o dia, ao invés de você se estralar, ah, tenho você ideia. pode se <risos> Você pode ficar uns 30 segundinhos assim, fazer umas duas, três vezes cada perna, tá bom? contra a uma... mássica, fiz... tratamento? Eu fiz fisioterapia, muitas fisioterapias, muita, muita, eu sempre ficava imobilizada, uh -huh. que muito. Depois eu... If you made it to the end of the video, guys and girls, thanks for watching and don't forget to subscribe for more.